Olá meus lindos, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer farofa, sim, aquele clássico brasileiro que todo mundo ama. Então vamos para os ingredientes. 120 gramas de manteiga, 240 gramas de farinha de mandioca, páprica picante, sal a gosto. Essa é uma receita muito simples e faz parte daquela série de independência culinária que a gente ensina aqui na Essa Comida, por quê? você quer aprender a fazer o básico, você quer aprender a fazer o básico e já gosta desses vídeos, dá seu like e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente tá aqui religiosamente toda semana trazendo uma receita nova pra vocês. Então, vamos começar a nossa receita e ela é muito simples. Eu tô usando aqui só manteiga e farinha e... Sal e páprica. Mas se você quiser, tipo, botar cebola, botar alho, você já sabe o que eu sempre falo aqui. Na sua casa, quem faz é você, quem manda é você, você faz do jeito que você preferir. Então não tem nada mais botar alho, botar cebola, botar bacon, calabresa. Na sua casa, você pode ajustar a sua receita da forma que você preferir, com os ingredientes que você achar mais gostoso. Agora, vamos começar botando manteiga pra derreter. Agora que a manteiga está toda derretida, como vocês viram, é hora de acrescentar algum outro ingrediente, se você for usar, tipo bacon, é, calabresa, cebola, alho, você coloca tudo agora nessa hora e deixa esses ingredientes aqui para eles darem uma douradinha antes de acrescentar a farinha. Como não vou colocar nada disso, eu vou só temperar agora já com sal e páprica. Eu gosto de usar páprica picante na minha farofa, porque eu acho que dá um quezinho a mais, mas ela é completamente opcional, você não precisa colocar, você coloca se quiser, mas... Eu não sei porque eu sussurrei, mas tudo bem. <risos> Enfim, eu vou colocar o sal e a e deixar essa manteiga dourar aqui. E aí, quando ela estiver no ponto, eu mostro pra vocês. Agora que nossa manteiga já deu uma boa dourada, como vocês podem ver pela cor dela, a gente adiciona farinha. Pode adicionar toda de vez. E mistura bem. Depois de misturar, a gente vai cozinhar essa farinha aqui mais uns minutinhos, porque é que você quer que sua farinha fique bem dourada. Como vocês viram, à medida que nossa farinha vai torrando um pouquinho, ela vai começando a aparecer uns grãozinhos mais escuros, você vai misturando bem. E é isso que você quer. Você quer no final dar uma torradinha na sua farinha pra sua fofa ficar o quê? Extra gostosa. E agora só me resta uma coisa, experimentar. Vou dar só uma agafadinha aqui de leve. Hum, hum. Farofa é vida. Ah, quem não ama farofa? Essa farofa fica muito, muito, muito boa. É isso meus lindos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.